Muito obrigado, muito obrigado, querida deputada Cristonieto, uma grande alegria, uma honra para mim estar aqui participando dessa iniciativa tão importante, queria antes de tudo parabenizá-la pela sua liderança, pela sua fé, pela sua coragem nesse tema da vida, realmente é um tema tão é, presente que infelizmente ainda não temos... É, né? É, parece às vezes que é uma coisa estranha né? que haja pessoas defendendo a vida e, e no entanto deveria ser um, um dever de todos nós né? e estamos numa sociedade estranha que quem defende a vida às vezes é, é né? colocado de lado e é tão criticado então parabéns realmente pela sua coragem diante desse tipo de, de cultura por lutar realmente a luta que precisa ser lutada né? e não aquela que a gente gostaria a gente gostaria de lutar as lutas fáceis talvez, né? e essa é das mais difíceis e, ao mesmo tempo, das mais eh, das mais necessárias, essa luta eh, pelo direito à vida. Então, parabéns. Eh, só pude assistir a última palestra aqui, a mais recente, do, do Alan Lira, excelente palestra, já mostra a excelente qualidade dessa iniciativa. Eu queria parabenizar também o, o Alan pela, pela palestra. Bem, eh, queria dizer que, eh, desde o começo da nossa gestão, da presidência do presidente Jair Bolsonaro, nós temos procurado, aqui no Itamaraty, na política externa, alinhar a nossa posição eh, nos organismos internacionais, na nossa atuação internacional com aquilo que são uh, os valores, a essência da sociedade brasileira e com a dignidade humana. Né? Eh, esse é o nosso alinhamento. É o alinhamento com o próprio Brasil e com o povo brasileiro, com aquilo que os brasileiros eh, sentem, com aquilo que eles gostariam de ver eh, representado eh, no mundo. É, sempre dentro da nossa legislação, dentro da nossa Constituição, a nossa Constituição, no seu artigo 4, que fala dos princípios de política internacional, eh, coloca o primeiro deles como a independência nacional. Então, antes de tudo, nós estamos aqui para que eh, qualquer decisão sobre eh, nosso ordenamento jurídico, sobre a vida da nossa sociedade, seja tomada pelos brasileiros, da maneira que a Constituição prescreve, através dos seus representantes ou como seja, e eh, não por organismos internacionais ou de, de outra maneira. Né? Então, eh, Nessa nossa gestão, durante todos os processos negociadores internacionais, o Brasil passou a atuar firmemente na defesa do direito à vida. Nos documentos internacionais, sejam resoluções, declarações, relatórios, eh, por exemplo, o Brasil tem questionado o emprego de expressões e conceitos como direitos sexuais e reprodutivos e suas, várias, eh, e suas variantes, que possam e a gente sabe que isso acontece, imprimir conotação positiva eh, ao aborto, é, que é, ademais, considerado, claro, como sabemos, um ilícito penal pela legislação eh, brasileira. É, o Brasil passou a defender a inexistência né, de um suposto direito internacional ao aborto e atua para reforçar a soberania a independência, cada país, no caso a nossa, para elaborar suas legislações, suas políticas nacionais relativas a esse tema, como qualquer outro, de acordo com o seu ordenamento jurídico. É importante lembrar também, dentro dessa perspectiva de defender o nosso ordenamento, defender a nossa Constituição, a nossa independência e soberania, que a Constituição brasileira registra o planejamento familiar como livre decisão do casal. Competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Né? Então, as atividades de planejamento familiar estão listadas é, numa lei de 96, a lei 9.263, que obriga as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde a garantir prestação de serviços, tais como assistência à concepção e à contracepção atendimento pré-natal, assistência ao parto, controle das infecções sexualmente transmissíveis, controle da prevenção de cânceres cervicouterino da mama, entre outros. Ou seja, esse é o nosso é, arcabouço. Né? É, portanto, a rejeição é, internacional do termo direitos sexuais e reprodutivos não quer dizer que o governo brasileiro deixou de se preocupar com temas afeitos à saúde, sexual e reprodutiva, definida na, na nossa legislação. Né? Então, na garantia do direito constitucional à saúde, o Governo brasileiro implementa políticas integrais de saúde sexual e de saúde reprodutiva para mulheres e homens adultos, jovens e adolescentes dentro do marco legal. Esse é um dos argumentos que se usa de maneira totalmente incorreta: de que, ao falar do tema do aborto, nós estamos sendo contra os direitos sexuais e reprodutivos, de um modo geral, e, sobretudo, se dizer que somos contra a saúde da mulher. Como se isso fizesse algum, algum sentido. Mas é uma estratégia de manipulação da linguagem, mais do que tudo, que, é, infelizmente, é muito corrente hoje nos, é, nos meios é, internacionais e nacionais que é, defendem o aborto e, como não podem defendê-lo, como não querem defendê-lo abertamente, porque sabe, sabem que encontram uma rejeição muito grande da sociedade brasileira, é, utilizam todo tipo de, é, de subterfúgios. Né? É, então... É, o, o que ocorre é que é, não existe, né, temos que enfatizar isso, não existe um marco legal definido sobre o tema do aborto no âmbito internacional. Né, é, e isso uh, dá lugar, uh, muitas vezes, a interpretações uh, contrastantes e abre o espaço para que se interprete que, dentro de termos como direitos sexuais e reprodutivos, se encontra o aborto. Não tem nenhum lugar onde vai estar definido o que, que é essa expressão. Então, quando interessa aqueles que são né, favoráveis ao aborto, quando interessa, dizem: não, aqui está dentro o aborto. Mas não interessa, dizem: não, por que vocês estão preocupados? Nós estamos falando de saúde uh, da mulher. Né? Uh, isso é uma nebulosa aí de discussões que uh, sempre favorece aqueles que têm o controle da formação da linguagem, né? que é uh, infelizmente hoje é esse conjunto aí uh, mediático e do certo establishment que uh, administra, que controla os termos, controla a linguagem de acordo com os seus interesses. Então uh, esse é um problema muito uh, muito visível, né? Esse problema da, do controle da linguagem. Uh, mas vê-se claramente que muitos países, alguns países, claramente buscam legalizar, legalizar o aborto no plano eh, internacional, usando de todo tipo de, eh, de eh, subterfúgio, como a gente dizia. O Brasil não aceita essa imposição, não compactua com eh, essa prática. Né? Eh, isso... Eh, né? eh, bom como eu dizia faz parte dessa nossa política geral de defesa da nossa da nossa soberania né? é, não se pode aceitar isso né em nenhum em nenhum tema né? que é, a nossa constituição as nossas leis se vejam é, submetidas a é, resoluções ou, ou comentários ou determinações recomendações de organismos internacionais que não têm um caráter vinculante. Se tiverem caráter vinculante, tratados, eh, eles terão que ser submetidos ao Congresso Brasileiro para serem, eh, para serem, se tornarem parte do nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição é assim, não existe nenhum eh, né, nenhuma eh, instrumento internacional que automaticamente eh, possa ser imposto eh, aos brasileiros. Eh, então. Eh, é, nós estamos diante de, uma, de um desafio muito grande que cresceu agora com uh, o, a Covid, que é uh, a tentativa de uma normalização da ideia de que aquilo que emana dos organismos internacionais deve ser superior uh, aos uh, aos ordenamentos jurídicos nacionais. A gente escuta hoje muito aquele uh, mantra de que Uh, temas globais exigem soluções globais já, já se citava isso muito em relação à a, a questão do clima né meio ambiente e agora uh, cada vez mais em relação ao covid e as pessoas repetem isso sem pensar eu acho que existe algum em algum lugar do mundo né parece ter uma usina geradora geradora de frases feitas né e que aquilo entra no sistema e dali é dois, três dias, todo mundo está repetindo aquilo mesmo, sem pensar de onde veio. Né? E, inclusive, eu digo que a gente tem que pensar hoje não só nas cadeias de suprimento de bens, mas nas cadeias de suprimento de ideias. Né? A gente tem que pensar de onde vêm as nossas ideias e a quem é, elas beneficiam, de onde vêm essas ideias feitas que se difundem pelo mundo. Então, é, né, problemas globais exigem soluções globais. É, isso é uma falácia, né? Isso é usar, vamos dizer, problemas azuis exigem soluções azuis. Isso não significa nada, né? Problemas globais têm problemas diferentes que afetam a todos os países do mundo, mas cada um deles tem uma é, tem uma natureza. Então, é, o que mas o que isso significa? O que eles querem que isso signifique? Que pareça algo inocente, é, que no caso do COVID é, é um tema que afeta a todos os países do mundo. Então é necessário uma solução central. É, é necessário que haja algum tipo de mecanismo que é, do qual emanem decisões que tenham que ser é, tomadas pelos uh, pelos países uh, isso uh, né, é, é extremamente preocupante é extremamente preocupante porque uh, parece que há uma né, há, há, como dizer uma normalização desse tipo de de ideias né? eu não acho que uh, o covid tenha surgido com esse objetivo né? uh, mas eu acho que uh, essas correntes que uh, Gostariam que houvesse esse tipo de esquema, com organismos internacionais ditando normas aos países, e se aproveitaram, evidentemente, é, do grande medo, da grande comoção que, COVID, que a Covid gerou, para implementar é, esse tipo de, é, de ideias, né? é, para reforçar esse tipo de ideias que já existiam. É, com essa. Com essa, com essa esse ar inocente, né? olha só, estamos aqui defendendo o planeta, defendendo soluções globais, mas isso é, é extremamente é, preocupante. Inclusive é curioso, porque no caso da Covid, eu sei que a gente está aqui digredindo um pouco, mas é, é, às vezes as mesmas pessoas que pregam que é, né, determinações da OMS sejam automaticamente aplicadas no Brasil e em todo o mundo, são pessoas que dentro do Brasil não querem que o governo federal aplique... É, normas ou medidas comuns a todos os estados, que querem que cada estado tenha autonomia para implementar as suas medidas. Então, por que, que os estados, dentro de uma federação como o Brasil, os estados têm autonomia para implementar políticas de saúde, mas é, no mundo os países não têm autonomia para implementar políticas de saúde diante de uma espécie de... É, de uh, determinação uh, mundial, né? então uh, eu digo isso enfatizo muito isso porque é por essa via da uh, da aparente inocência né do lobo em pele de cordeiro aí da desse tipo de normativa que uh, pode podem penetrar nos países no caso do Brasil coisas que são contrárias àquilo que os brasileiros sentem àquilo que os brasileiros uh, que os brasileiros querem né então do, né o Covid no caso se tornando essa esse cavalo de Troia, digamos, para a implementação de uma agenda de natureza globalista. Bem, então o que nós tentamos de modo geral nos organismos internacionais? É resgatar o papel desses organismos como oriundo de uma consertação dos membros, dos países membros, dos Estados, né? dos Estados-nação, sobretudo. né? É... E, ou seja, que se, as Nações Unidas por exemplo, sejam as Nações Unidas né? é, sejam um é, fórum onde as nações se encontram e coordenam suas, suas políticas e onde o secretariado de cada organização sirva para organizar as reuniões para né, fazer determinados relatórios, mas não para é, impor políticas, é claro que o caso da saúde é específico é, como todo caso é específico né? mas a filosofia de jogo no, a filosofia de funcionamento das, desses organismos tem que ser tem que ser essa. Bem, uh, vindo mais perto de novo para o nosso tema aqui, uh, então nós queremos uh, resgatar. O, o caráter originário do, do chamado multilateralismo né? primeiro eu não gosto desse termo multilateralismo porque ismo é geralmente é uma ideologia né? é uma resposta automática e é o que existe hoje também, você fala assim, ah, a covid mostra que precisamos de mais multilateralismo, não, isso é uma resposta ideológica é, cada situação tem a sua a sua característica né? então é Preferimos falar de instituições multilaterais né? é, e não de multilateralismo como uma espécie de, de dogma. É, então, queremos trabalhar e queremos é, nos organismos internacionais e queremos que eles se aperfeiçoem no sentido daquilo que eles deveriam ser. Então, vamos ver a questão dos direitos humanos, por exemplo. né? A declaração Universal de Direitos Humanos, 1948. É, é uma maravilha essa declaração. Ela é muito centrada no tema da liberdade né? é, e onde está também o direito à vida. É, e ela vai sendo esquecida. Os direitos humanos vão sendo vão se tornando uma outra coisa. Ninguém volta lá na, na declaração original. São direitos muito ou, ou, ideias de direitos muito específicas, sempre usadas ou quase sempre usadas para é, é, né, criar novas agendas, agendas que né, não partem novamente dos países, que partem de algum tipo de divisão divisão geral. É absolutamente fundamental ter organismos internacionais de direitos humanos é, atuando, coerentes. É, vemos o que eles podem fazer em termos de, de dar visibilidade a situações como aquela vivida na Venezuela, por exemplo. Mas é, é preciso que se atenham ao que são os direitos humanos nessa perspectiva original. E, é, de maneira até mais interessante, mais explícita, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é reconhecida como... Uh, também um dos marcos internacionais no, no campo dos direitos humanos, e que uh, diz no seu artigo 4 que toda pessoa tem direito a que se respeite a sua vida. Esse direito estará protegido pela lei e, em geral, a partir do momento da concepção. Né? isso não está tão explícito assim na declaração universal, mas aqui nas Américas eh, o direito à vida desde a concepção e se diz de maneira geral que aí contempla as situações muito particulares e específicas que, onde a legislação brasileira autoriza o aborto mas então de um modo geral eh, para todas as outras situações eh, reconhece o direito à vida a partir da concepção e a necessidade de que esse direito seja tutelado pela eh, pela legislação né? então eh, nós queremos os verdadeiros direitos humanos, aqueles que estão escritos nos né, nos instrumentos de direitos humanos. Não, não somos absolutamente contra isso, né? Muito menos somos obscurantistas ou queremos nenhum tipo de retrocesso. Ao contrário, né? É, queremos esse, essa recuperação é, do, dos conceitos originários de, de direitos humanos que são inteiramente compatíveis com as nossas é, convicções. Né? É, a gente tem que olhar, claro, o que está que por trás da dessas uh, defesas uh, mais explícitas, menos explícitas uh, do aborto no plano internacional. Né? E uh, eu acho que cada vez fica mais claro que é, a generalização do aborto, a criação de um direito universal ao aborto faz parte de um determinado projeto político de desarticulação da família. Né? Infelizmente é assim. É, isso, ah, não é conspiração, não é isso. É, é visível, é visível que existe todo um conjunto de, é, né, de teorias, de práticas que convergem para é, isso. Né? A, a desumanização é, do nascituro. a... É, a destruição do vínculo, que é o vínculo mais fundamental dentro de uma família, que é o vínculo entre a mãe e o seu filho, a sua filha, né e que nasce na concepção, nasce na, na gravidez, como toda mãe sabe. né é, é, Então, infelizmente, é uma coisa terrível. É, é a ideia de desarticular, destruir esse vínculo, de relativizar esse vínculo, né tornando é, aquele né aquela criança que ainda não nasceu simplesmente uma questão de opção. Né? É, e, e não é, aquilo que todos nós acreditamos que é um, uma benção, uma dádiva né? é, isso não é simplesmente uma visão religiosa, aliás, isso também acho que é interessante se mencionar, porque é, em certos momentos da discussão sobre o aborto é, se diz assim, olha é, ah não, eu respeito que você é na sua religião geralmente se diz isso para para nós cristãos católicos, né? É, que você seja o contra-aborto por questões religiosas, mas aqui não pode ser uma discussão religiosa. Então, é, você tem que permitir o direito ao aborto. Ora, é, né? Então, se for por esse raciocínio, né? É, nós não vamos legislar contra o roubo, porque a, a Bíblia também diz não roubarás, né? Então, roubo é uma questão religiosa. A gente não pode ter lei contra o roubo, porque senão ah, você está sendo você tá sendo um fundamentalista. Né? Então, o fato de que a. É, a, a religião cristã, a fé cristã seja uh, a favor da vida, da maneira como ela é e, e né proteja a, a vida e, e valorize a vida desde a concepção uh, não quer dizer que é uma questão religiosa, que só que não possa ser discutida uh, em público não quer dizer que as pessoas que uh, defendem o, uh, né, o direito à vida uh, estejam partindo de uma perspectiva puramente, uh, puramente religiosa né? uh, bom, é uh, Bem, é, eu acho que um aspecto muito importante que já toquei um pouco é essa questão da linguagem, né? Nós aqui estamos dentro de um tema é, que não é simplesmente... É, um, que não é um campo de jogo limpo, ou seja, você não tem pessoas que têm determinados argumentos e outras pessoas que têm outros argumentos e discutem isso como se fosse ali no jardim da Academia de Atenas, né? Infelizmente, não é. É, é, é uma discussão feia, por quê? Porque é, um determinado lado esconde essa discussão é, dentro de outros conceitos. Esse acho que é o grande problema, não só esse tema do Baboto. Né? É, é aquilo que eu tenho dito. É, a, a esquerda mundial há muito tempo tem essa tática em todos os temas, de sequestrar uma causa nobre e perverter essa causa em favor de objetivos completamente diferentes. Então, aqui no caso, saúde da mulher, claro, é uma, é uma causa nobre, todo mundo quer trabalhar pela saúde da mulher, assim como pela saúde de todas as pessoas, né? e aí dentro se insere algo que não está previsto, que é um hipotético direito a, ao aborto. Né? Então, em vez de defender abertamente, está bem, total respeito a quem defenda o direito ao aborto por razão x, y, z. Né? É, mas então que isso se defenda dentro de um debate aberto com argumentos de boa-fé. Não é o que existe, né? É uma tentativa de manipulação e controle da linguagem permanente. Sempre, com cada vez mais, com aquela tática de é, demonização do, do seu oponente. Né? É, de utilização de adjetivos que é, entram ali no, no debate para desmerecer o os argumentos, né? chamar de né? obscurantista, fundamentalista, é, é, é, né? de maneira indireta, criando às vezes até de maneira uma, sem perceber né? uh, uma, uma reação contra determinadas, uh, determinadas ideias. Uh, né? Então é, é estranho, mas começa se, as pessoas começam a normalizar isso, é, normalizar essa concepção de que quem defende o direito à vida é, é obscurantista e quem defende uh, o direito à morte, digamos assim, é esclarecido e, e progressista. Uh, né? Então, uh, eu acho que também, desculpa a depois eu vou falar um pouco mais especificamente do que nós temos feito na, na política externa, mas um último ponto sobre, de maneira mais uh, teórica, que okay? uh, é... É, a antiquíssima questão do direito, do direito natural versus o direito positivo. Né? Nós estamos em sociedades que cada vez menos conseguem lidar com uh, a ideia do direito natural, a ideia da existência de determinadas, uh, né, determinados padrões morais que são uh, universais, que são como a matemática da, uh, do espírito, digamos, né, que como 2 mais 2 são 4, também a, a vida é uma coisa, é um valor que precisa ser protegido. Então, né? uh, então, é, a, a imposição de determinados padrões que rompem, por exemplo, os vínculos familiares, ela necessita é, dessa dessensibilização das pessoas e dessa, desse esquecimento da ideia do direito natural. Né? É, é, é muito perigoso é, quando uma sociedade começa a acreditar apenas no direito positivo. Né? A lei é a lei. Então, qualquer que seja a lei, ela tem que ser cumprida. Né? É, então se for legislado de uma determinada maneira né, que né, as pessoas têm que dormir penduradas numa árvore as pessoas vão ter que dormir penduradas numa árvore né? é, isso, é, é, isso é a origem da, né, das ditaduras, dos totalitarismos né? é, o esquecimento de que uh, a uh, uma uh, lei, a um conjunto de, né, de, de princípios que, uh, que tem que ser externos e que tem que ser uh, reconhecidos por qualquer ordenamento uh, jurídico. Né? É, você pode dizer que isso tem uma perspectiva religiosa, cristã? Sim, mas não unicamente. Né? Não unicamente. Há um, muitos filósofos do, do direito que defendem o direito natural a partir de perspectivas não, é, não cristãs. Uma coisa que existe na, na natureza das coisas né? e na natureza do funcionamento da, da sociedade. Uma sociedade que funciona só com base no direito positivo é uma sociedade maluca. Né? Ela pode chegar a ser uma sociedade é, completamente, é, completamente maluca. É, se é, qualquer coisa pudesse ser legislado. Né? Então, acho que isso é parte da, dessa, dessa discussão também. Né? Essa questão moral e, e dos fundamentos do, do direito. Né? Até onde, quais são os limites que o direito natural deve impor ao direito, ao direito positivo. Bem, a então, eu queria falar rapidamente, eu também já estou me estendendo, mas a deputada generosamente disse que eu poderia me, me alongar um pouco. Então, é, queria dizer que nós, em Itamaraty, nós temos atuado na defesa do direito à vida em vários fóruns, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos e Comissão de População e Desenvolvimento da, das Nações Unidas, é, em outras agências especializadas, como a Organização Mundial de Saúde, estão em vista uh, hoje. Né? E uh, participado de iniciativas organizadas por países uh, afins, por países com ideias semelhantes às nossas, para a discussão desse tema do aborto no, no nível bilateral uh, ou uh, plurilateral. Uh, eh, em razão do processo negociador, seja em Genebra ou em Nova York, ou seja, no contexto de direitos humanos das Nações Unidas, eh, nós eh, temos eh, nos oposto ali a quais, quais tem menções a termos que possam ser considerados favoráveis eh, ao aborto. Temos atuado eh, de maneira firme, ao mesmo tempo construtiva, porque dependendo da importância do, do tema, nós... Eh, Fazemos declarações sobre qual é a nossa posição, mas eh, nos somamos às vezes ao consenso para aprovação de determinado documento. Isso, eh, infelizmente, às vezes é necessário, porque a gente não consegue eh, extrair a questão do direito à vida eh, de documentos mais amplos. E como nesses documentos tem muita coisa boa e a gente também não quer se opor eh, frontalmente a tudo, Bom, quer dizer, não quer se opor, porque são coisas que a gente, que a gente compartilha, é, o mecanismo que existe é esse, de aderir ao consenso, não, não pedir uma votação, não votar contra, mas fazer declarações de que nesse tema específico nós temos uma outra posição. Por quê? Porque o jogo é esse, né? Isso é o problema da inserção eh, de temas, eh, eh, digamos, eh, tão polêmicos como esse, dentro de, de temas que são de, de aceitação eh, universal. Eh, Bem, né, é, então é a maneira que nós temos de resguardar o uh, nosso posicionamento, de continuar trabalhando pela, pelo direito à vida, uh, ao mesmo tempo sem criar essa, uh, sem alimentar essa narrativa completamente falsa de que nós teríamos problema com direitos da mulher, ou com direitos uh, de igualdade da mulher, ou com direitos uh, à saúde, etc. Bem. Uh, Algumas importantes iniciativas que gostaria de enumerar aqui, é, desde o começo do, do ano passado, portanto, desde o começo dessa gestão. Então, em é, maio de 2019, o Brasil iniciou a atuação consertada na Assembleia Mundial da Saúde, na qual nós realizamos uma declaração conjunta com os Estados Unidos e outros sete países, no âmbito de discussão da é, estratégia global para mulheres, crianças e adolescentes que defende o papel central da família e o direito à vida e rechaça o aborto como método de planejamento familiar. Nessa declaração conjunta, esses nove países afirmaram que não apoiamos referências a termos e expressões ambíguas, tais como direitos sexuais e reprodutivos e seus derivados, no contexto da OMS, uma vez que causam confusão e divisão. É, esses termos, ainda citando, não levam devidamente em consideração o papel-chave da família na educação em saúde. Ademais, essa terminologia ficou associada a é, políticas e medidas pró-aborto que rechaçamos. Solicitamos, portanto, que a OMS mantenha o foco sobre aquelas expressões que contam com um amplo consenso entre os Estados-Membros. Essa aqui é aquela ideia de a gente trabalhar o da no, no campo do esclarecimento da linguagem e evitar essa, essa, essas manobras, né, de inserir coisas diferentes dentro de termos aparentemente universais. Bem. Já em setembro de 2019, na reunião de alto nível sobre cobertura universal de saúde né, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, nós é, participamos com países afins de uma declaração que reafirma a defesa do papel central da família, direito à vida, e rechaça o aborto novamente como método de planejamento eh, familiar. Me lembro, justamente, estávamos chegando em, eh, em Nova York para a Assembleia Geral, me lembro que estava no carro, no caminho do, eh, do aeroporto para o hotel, o presidente Bolsonaro, que ia chegar só no dia seguinte, me ligou e falou, olha, vai ter essa reunião aí, não tem a menor dúvida de que o Brasil vai se posicionar em favor do direito à vida e em favor do planejamento familiar. O presidente acompanha isso, você muito importante registrar com a maior atenção e nos dar, como é o caso do nosso presidente Bolsonaro, sempre o um apoio mais firme e mais claro a essa a essa temática sem nenhuma ambiguidade, né. É, em terceiro lugar, é, a cúpula de comemoração dos 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Aqui, com um grupo de países é, afins, nós organizamos uh, uma declaração, é, divulgamos um comunicado conjunto, reafirmamos, reafirmando mais uma vez a defesa à vida desde a concepção. É, na Cúpula Global da Saúde da Mulher, em janeiro de 2020 agora, é, Houve a sugestão dos Estados Unidos de organizar a cúpula sobre a saúde da mulher à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, da 73ª, é, perdão, da 73ª Assembleia Mundial da Saúde é, da, da OMS. Né? E nesse contexto foi negociado um documento chamado Declaração de Consenso de Genebra, eh, que foi veio a ser lançado é, é, agora, né? é, que nós é, patrocinamos com outros países, mais uma vez defendendo o direito é, o direito à vida. Né? Eu tive o prazer de participar é, por meio de vídeo gravado, juntamente com a ministra Damares, é, onde... É, apresentamos esses princípios na, na cerimônia virtual de assinatura eh, da declaração 32 países já assinaram eh, esse documento que continua aberto a outros a outros países eh, para mostrar que nós estamos trabalhando na, na frente de batalha realmente quer dizer, na frente dos organismos internacionais eh, sem, não deixando, é, procurando recuperar o espaço perdido pela discussão é, pró-vida, procurando contestar é, o uso inadequado de terminologia, né, é, habituando as pessoas a ouvirem essas palavras, né, isso é, é uma pena, porque não se ouvia mais a palavra vida, não se ouvia mais a palavra direito à vida né, nesses organismos, então parece que a gente está falando, parece que são um extraterrestres chegando, quando a gente né, chega defendendo esse direito humano tão, tão básico, as pessoas só podem falar daquela linguagem ali da Nações Unidas, aquela coisa. Né? Então, Brasil, Estados Unidos, né? é, outros países é, têm essa postura. Aqui faço um parênteses porque vai é falando da nossa parceria muito forte com os Estados Unidos nesse é, nesse tempo, é, que se fala de maneira totalmente equivocada de um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos. Não, absolutamente nada disso. Nós estamos construindo uma parceria. Em muitas áreas, praticamente todas as áreas com os Estados Unidos, porque é, existe uma convergência de interesses, de valores é, entre os dois países e é, queremos estar juntos com aqueles países que pensam como nós e que têm uma capacidade de atuação como tem é, os Estados Unidos. Né? Agora, é, se realmente se concretizar é, né, o, uma, um governo, por exemplo, do, né, do especificamente é, de Joe Biden, possivelmente os Estados Unidos vão mudar esse tipo de posição, vão deixar de ter Infelizmente, uma posição uh, a favor do, uh, do direito à vida vão provavelmente, ficar com uma posição bastante mais próxima Do que é hoje a maioria dos países europeus uh, E não é por isso que nós fomos juntos com, com essa ideia Vamos continuar defendendo o direito à vida Infelizmente... Nessa, nessa hipótese, perderemos um dos principais países que defendem o direito à vida hoje. Mas o Brasil continuará, né, que seja sozinho, defendendo o, o direito à vida. Então, não tem absolutamente nada de alinhamento automático. Nós nos alinhamos com os nossos valores, com as nossas ideias, com as nossas convicções, e não com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, pelo fato de ser é, esse país. né é, Bem... Na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, na terceira comissão que trata desses temas, é, onde são negociados projetos que falam de temas sociais. O Itamaraty, nós aqui de Brasília, temos instruído a nossa missão em Nova York a atuar sempre na defesa dos nossos posicionamentos no que se refere ao direito à vida. No momento há sete projetos de resolução e, em discussão nessa comissão que abordam temas de mulheres, de um modo geral. É, sempre alguns países tentam inserir linguagens sobre o aborto, geralmente de maneira não explícita, né? como temos visto aqui, e procuramos evitar para que se incluam essas linguagens, mantendo o foco dos documentos na promoção dos direitos humanos das mulheres, de maneira, de maneira explícita. Né? E, e não uh, dessa maneira dessa maneira subjetiva bem uh, no Conselho de Direitos Humanos né, atualmente são negociadas resoluções sobre temas de mulheres você de Direitos Humanos da, das Nações Unidas né. alguns países novamente tentam fazer uso dessas negociações para avançar Agendas pró-aborto é, e é, busco acrescentar temas nos projetos de resoluções que fogem aos temas centrais dos, dos documentos, né? e uh, o Brasil tem sempre procurado evitar quer dizer, que haja novas inserções desse tipo. Né? Se querem discutir o aborto, vamos discutir, mas explicitamente e não usando esses veículos é, e esses disfarces que muitas vezes é, existem. Né? É, temos, quer dizer, ao mesmo tempo, trabalhado sempre que possível, de todas as maneiras, no fortalecimento do papel da família, que, como eu digo, está inserido no, eh, no na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, né, eh, eh, com iniciativas como a Parceria para as Famílias, eh, Partnership for Families, né, um grupo formado por Brasil, Estados Unidos, Hungria e Polônia, que atuam nas Nações Unidas eh, para, para essa finalidade. Bem, a... Eh, e é, no, no âmbito da OEA, para finalizar, é, para dar um exemplo da, da nossa atuação, na última Assembleia Geral sobre, da Assembleia da OEA sobre Família e Mulheres, nós co-patrocinamos co novamente aqui também com os Estados Unidos uma intervenção conjunta intitulada Fortalecimento da Família e dos Direitos das Mulheres de Todas as Idades proferida na, durante essa Assembleia Geral. Um texto que vai ao encontro é, de políticas e posicionamentos nossos relativos ao fortalecimento dos direitos humanos das mulheres, papel das famílias e o direito soberano de cada país de decidir acerca de suas políticas nacionais relativas é, ao aborto. Então, desculpe ter me alongado, mas eu queria dar um pouco uma ideia da... De, de, digamos, do arcabouço teórico que nos eh, guia nisso eh, e da nossa determinação diária, constante, eh, de trabalhar por aquilo em que nós acreditamos, em que os brasileiros acreditam, por aquilo que é compatível eh, com a nossa Constituição, com o nosso dever de soberania nacional, de defender a soberania nacional eh, em todos os momentos. E eh, reiterar a grande alegria de estar aqui e minha total disposição de continuar trabalhando com todos vocês nessa causa tão fundamental. Muito obrigado.